Ó. Oh, quase. Fiquei até sem saber o que fazer agora. Perdi a Mercy. Acho que Moira tá ótima, pô. Não errei Realmente, dá uma aquecida ajuda, né? Eu tava muito pior no começo do, do dia. Confiança também ajuda. A psicológica é muito importante. Cessi Pants. Nada, não vou perder da res na sua bundinha branca, entendi. Mas pode evitar que eu morra. Já tá ótimo. Olha só o loot, velho, que bizarro. Quase morreu ainda. Se eu tivesse, se eu tivesse esperado a minha flecha, para quando ele estivesse lutando, teria sido melhor. Mas eu acho que eu teria morrido no Hulk dele também. Né? Evitei que você morresse servindo de beijo para o Hulk do Rog no seu lugar. É isso, é disso que eu preciso. De gente que morra por mim. Seu sacrifício não será esquecido. Ah, mano, eu achei que aqui dava, dava de cara com ali, velho. Que vacilo. E essa ult aleatória ali. Eu vi que você vai mandar nude de agradecimento? Você pode até ter ouvido, mas eu não falei. <risos> Voltei, tá enchendo a buchinha, aí sim, aí sim. Que biscoito que você tá comendo? De, de polvilha ou de cachorro? Porque o resto é. O resto é bolacha, né? Ah, boa, 3, É clube social. É bolacha, então. Epa, biscoito, Kleber. Ela falou biscoito. Sim. Existem dois tipos de biscoito. De polvilho e de cachorro. Errei tudo. Carai! não enxerguei nada é biscoito Eu de carioca mas tanto faz pode ser até rogerinho importante é ser gostoso né comer o um rogerinho recheado é bom demais o rogerinho recheado passatempo Eu tava discutindo aqui, eu já falei desse assunto na live alguma vez, eu lembro. Eu tava discutindo esses dias sobre os gostos das, das bolachas. O, eu lembro muito bem o dia que mudaram o, a, o período de transição entre os, os sabores da bolacha passatempo. Eu comia muita passatempo, muita mesmo. E... Hum, hum, hum, hum. Enfim Eu lembro muito bem que em algum período ali O sabor mudou totalmente tipo, Era muito mais gostoso antes Mas muito mais gostoso mesmo Era uma diferença assim Uma semana tava de um gosto e outra semana tava de outro gosto Isso não é psicológico Isso não é mudança da minha papila gustativa Eu lembro claramente Que teve um período ali Tipo, umas duas semanas Nesse período em que tinha, você encontrava os dois sabores da bolacha. Tipo, alguns pacotes vinham com sabor novo e outros vinham com sabor antigo. Até que um momento, um certo momento, só começou a ver a bolacha com sabor novo. Que era muito pior que o outro. Que o antigo. E ficou assim pra sempre, velho. Sabor ruim. Passar tempo não tem... Mano, é muito diferente, velho. Se você... Se a gente tivesse uma máquina do tempo... Pra pegar um pacote antigo e comparar com o novo, é muita diferença. A, a, a de hoje em dia tem até um leve toque azedo no sabor, que antes não tinha. Antes, tinha antes, antes o recheio era mais macio, tinha um pouquinho mais de gosto de leite. Tinha gosto mais de leite e tinha um sabor de, mais forte de chocolate no recheio. E a... a casca? Como é a casca? A bolacha em si, a parte que não é o recheio. Ela... Ah, jogada minha, ó. Ela... Quebrava menos fácil. Tipo, ela não ficava despedaçando na sua mão hoje em dia.